Bom dia, querido Ser de Luz! Seja muito bem-vindo para mais um dia Conectando com Ashtar Sherão Hoje é o nosso 15º dia do ciclo de 21 dias de meditações Procure uma posição confortável Faça algumas respirações tranquilamente Enquanto vai acalmando a sua mente Conecte-se com o coração de Ashtarxeram a partir do seu coração. Perceba que ele te envolve em sua luz branca perolada, amorosamente. Ashtarxeram, em suas orientações sobre como alcançar novos níveis de crescimento, equilibrando o corpo de luz, sugere que siga alguns roteiros diários de exercitações, mas que é de extrema importância o comprometimento pessoal. 1. Um, manter o domínio constante sobre os corpos físico, etérico, emocional e mental, especialmente o ego, em seu aspecto negativo. Isto será possível através do alcance da serenidade da mente, considerando exercícios físicos, respiração, raios solares e uma alimentação equilibrada. 2. É necessário manter focalizada a presença Eu Sou todo o tempo possível, utilizando moderadamente a força sexual vital Controle dos hábitos 3. Entusiasmar-se É conviver com a divindade interna Reforçando o pensamento positivo Na ligação da natureza de Deus Sem dar espaços à acomodação e ociosidade 4. A prática da meditação diária dinâmica Ajuda a construção do quociente de luz necessário para acessar os multi-universos. Esta forma de meditar ajuda a manter a sintonia com a alma, consciência do eu interior e manter o interior em constante luminosidade, advindo desse ato, paz, alegria, amor. A meditação dinâmica pode ser praticada caminhando, falando, trabalhando, em filas, em qualquer ação efetuada. Bastante manter a pureza e objetividade dos pensamentos e sentimentos. 5. A prática do serviço prestado ao próximo representa a integração a uma consciência de unidade, sendo uma abertura para o crescimento e melhoria externa, fazendo, a partir de si mesmo, funcionar a máxima. O mundo melhor começa em mim. 6. Procurar manter sempre o equilíbrio em todas as ações reservando no seu tempo os momentos para diversão e alegria. Seguindo esses passos, estará preparado para estabilizar o consciente de luz adquirido. Estes podem ser realizados individualmente ou em conjunto. O ritmo ou a frequência empreendida, irá determinar o avanço na escalada evolucionária. Orientações tiradas do site Cura e Ascensão Namastê